Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da diversidade no mundo corporativo. Mas eu queria primeiro fazer uma provocação com vocês. Será que um homem branco teria lugar de fala para falar de diversidade? A resposta padrão para essa pergunta é não, não teria. Mas eu não venho aqui falar como um homem branco. Eu venho aqui falar como um líder, venho falar para líderes e venho falar do nosso, não apenas direito, mas dever de promover a diversidade. É nossa função como líderes de empresas garantir que as pessoas tenham o seu lugar de fala. Então esse é o conceito que eu queria trabalhar com vocês. E por que que diversidade é importante para as empresas? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de pessoas que têm Raças diferentes, credos diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes, preferências das mais diversas diferentes. E isso cria um caldo muito interessante para as empresas, porque permite a criação de novas ideias, permite que se encontrem alternativas onde antes não se encontravam. Um dos problemas que a gente vê muito nas empresas são aqueles líderes que quando assumem a posição de liderança querem ter uma equipe muito parecida consigo mesmo. E é fácil da gente entender isso. Se eu sou um líder e vou ter uma equipe, eu quero ter um pouco de facilidade para lidar com essa equipe. E se a equipe for muito parecida comigo, pensa que nem eu, age que nem eu, sente que nem eu, fica mais fácil de lidar. Um outro motivo que nos leva a ter essa tendência de querer ter pessoas parecidas com a gente na equipe é porque se a gente chegou até onde a gente chegou, é porque alguma coisa boa a gente fez. Então a gente quer que as pessoas façam do mesmo jeito que a gente fazia. Mas quem disse que o nosso jeito é o único jeito? Quem disse que o nosso jeito é o melhor jeito? Então, pessoal, trabalhar com diversidade permite que a gente leve os nossos resultados para outro patamar. O que acontece é que, claro que eu preciso ter conhecimento, treinamento, motivação, engajamento, técnica, recursos, tem que ter tudo isso. Mas se todo mundo é muito parecido comigo, na minha equipe, o dia que eu não sei, ninguém sabe. O dia que eu não encontro alternativa, ninguém encontra. O dia que eu tô abalado emocionalmente com alguma coisa que aconteceu, todo mundo tá. A diversidade nos permite escapar desse cenário e ir para um patamar superior. Mas lidar com diversidade não é fácil, a gente já falou de uma série de prós da diversidade, mas tem os contras, né? Pessoas vão ter ideias diferentes, isso gera conflito, pode gerar confronto, então o líder tem que saber administrar esse cenário, mas esse é um problema que a gente quer ter. É melhor ter uma equipe com bastante diversidade e ter que administrar isso no dia a dia e promover o alinhamento e engajamento do que ter uma equipe sem diversidade e chegar num patamar de resultado que a gente não consegue sair porque ninguém pensa diferente. E lidar com diversidade tem uma outra questão, tem um outro problema que está relacionado com a nossa essência, com quem nós somos. Todos nós, pessoal, temos pontos cegos. Nós temos os nossos vieses. E é por isso que pessoas bem intencionadas pessoas bacanas às vezes tomam decisões ruins fazem coisas que não deveriam o nosso cérebro para tomar uma decisão ele envolve três componentes a parte reptiliana que é a parte mais primitiva do nosso cérebro responsável pela nossa sobrevivência o sistema límbico que processa as nossas emoções e o neocórtex que filtra tudo isso racionalmente quando um estímulo ao nosso redor e nós somos bombardeados de estímulos quando esse estímulo acontece ele bate primeiro lá no reptiliano, que vai tomar uma decisão. É ou não é uma ameaça para mim? Lembra a sobrevivência né? Instinto de sobrevivência, autopreservação. É ou não é uma ameaça para mim? Se não for uma ameaça, está tudo bem. Agora no sistema límbico teremos um sentimento positivo, uma emoção positiva. Tranquilidade, prazer, alegria. E aí o nosso neocórtex lá vai filtrar isso racionalmente e nós vamos agir de uma determinada maneira. Mas, se algum estímulo ao nosso redor for percebido como negativo pelo reptiliano, ele vai gerar um impulso que vai bater no sistema límbico, que vai gerar uma emoção negativa. Medo, angústia, ansiedade, raiva. Por que que isso acontece? Porque quando o nosso reptiliano percebe uma ameaça, ele entra num estado que a gente chama de luta ou fuga. Ele quer nos preparar para enfrentar esta ameaça ou para a gente fugir dessa ameaça, e aí a gente tem essa sensação negativa. Claro que o nosso neocórtex vai filtrar racionalmente, e na prática a gente não vai nem sair batendo na pessoa, nem vai sair correndo dela. O que é enfrentar alguém no dia a dia? A gente coloca muita objeção no que a pessoa fala, o que é fugir? A gente evita contato, a gente está fugindo daquela relação. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque um dos critérios básicos do nosso reptiliano é que tudo aquilo que é desconhecido de nós e diferente de nós, ele considera como uma ameaça para nós. Então, aquelas pessoas que a gente ainda não conhece, que a gente bate o olho e acha que são diferentes da gente, a gente naturalmente passa a ter uma sensação negativa e começa a agir em função disso. É aí que vem a história do preconceito. É um conceito antes de conhecer. Nós julgamos antes de conhecer. Como é que a gente sai dessa? A gente sai dessa percebendo que isso existe, é natural que isso esteja dentro de nós, que nós teremos essas sensações negativas, e usar o nosso neocórtex para filtrar isso de um jeito mais racional e não deixar essa parte emocional tomar conta. Lembrar que nós temos os nossos gatilhos mentais, que são aquelas decisões que a gente toma de forma inconsciente, são respostas imediatas que a gente tem sem pensar em, em cima de coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e a experiência passada que a gente teve. Então vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Imagina que vocês cresceram numa família que dizia para vocês que motoqueiros não são boas pessoas. Quem anda de moto não é legal. Você cresce ouvindo isso, você passa a ter uma má sensação com relação a motoqueiros. Você está lá no seu carro dirigindo, passa um motoqueiro, você faz o quê? Você dá aquela encolhida no carro, você tem uma sensação negativa, você quer evitar, você quer fugir daquilo. Aí, de repente, um belo dia, você está numa estrada deserta, sem sinal de celular, fura o pneu do seu carro. E você está lá, por algum motivo não consegue trocar o pneu, está sozinho, se sente meio abandonado, não tem sinal de celular, está com medo. E aí se aproxima aquele grupo de motoqueiros. Seu medo aumenta, você fica cada vez mais medo. Porque lembra, você tem um gatilho mental que falou pra você, motoqueiro não é legal. Aí esse grupo de motoqueiros para, socorre você, troca o pneu, te dá uma água para você beber e acompanha você agora até um posto de gasolina para você terminar de remendar o pneu, pra você não ficar sozinho na estrada de novo. Pronto, sua relação com motoqueiros acabou de mudar. Então, pessoal, a gente tem que ser mais racional para não deixar esses gatilhos mentais vencerem a nossa tomada de decisão no dia a dia. Nós precisamos lutar contra o nosso cérebro, lutar contra a nossa mente, para usar ela de forma mais racional possível. E aí, ainda falando de diversidade, de por que isso é tão importante, nós temos que lembrar, pessoal, que cada um de nós, cada ser humano, tem um mapa de mundo. E existe um mantra para a gente lembrar. O mapa não é o território. O que, que eu quero dizer com isso? A realidade é uma coisa, como nós enxergamos o mundo, é outra coisa. Nós enxergamos o mundo através das nossas lentes, dos nossos filtros e todo ser humano tem um mapa diferente do mesmo mundo. O meu mapa e o seu mapa a respeito do mundo são diferentes, o seu mapa, o meu mapa a respeito da mesma coisa são diferentes, só que é exatamente essa palavra, diferentes. O seu mapa e o meu mapa, um não é nem melhor nem pior que o do outro. Um não é mais próximo ou mais afastado da realidade que o outro. Simplesmente são modos diferentes de enxergar a mesma coisa. E é aí que vem o ganho com a diversidade. Se nós temos modos diferentes de enxergar a mesma coisa, nós vamos encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas. Nós vamos conseguir levar os nossos times para outro patamar. Para isso a gente tem que estar tá aberto, a gente tem que estar tá aberto a se expor, a conhecer melhor o outro, não deixar os nossos vieses cognitivos tomarem conta da gente e lembrar que por mais diferente que as pessoas sejam, todas elas buscam conexão. Nosso trabalho como líderes é promover esse espaço, promover esse ambiente de conexão, abraçar a diversidade, promover esse encontro de diferenças e a partir dali, Criar a base para resultados cada vez melhores, cada vez mais interessantes, com pessoas que talvez a gente nem imaginasse que pudessem contribuir com a gente. Pessoal, por hoje era isso, mas lembrem-se, toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal da BraVend no YouTube, sai um vídeo novo. Tem o um sininho aqui embaixo para você clicar ali para ser lembrado, então não perca os nossos próximos conteúdos. Prazer falar com vocês, até uma próxima vez.